Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar tá trazendo uma gameplay aí. E, rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando aí tudo que eu tenho. Eu já fiz, eu acho, no... uma vez no canal, não sei, eu... vai estar vai tá aparecendo aí no card. Aí vocês dão... vocês dão uma comparada ali, tudo que eu já tive ou tudo que eu já tenho aqui no gênero. E, rapaziada, esse vídeo aí foi a ideia de um inscrito aí. Então, valeu, Miguel aí, tamo junto. Obrigado aí. Mano, eu já queria ter feito esse vídeo aqui há muito tempo, tá ligado? Mas como eu já tinha várias coisas tipo. Eu já tinha, tipo é que eu já tinha desde o outro vídeo lá que eu fiz não vale a pena eu mostrar tá ligado ficar mostrando toda hora a mesma coisa galera esse apartamento aqui é um outro apartamento não é o mesmo que eu tinha o mesmo que eu tinha era um pouco melhor um pouco mais chique também que é o quarto onde é o apartamento mais simples do GTA né? do mesmo jeito é bonito aqui tem o banheiro para banheiro aqui o closet mudar a roupa aqui Beleza, o outro, outro apartamento que eu tinha era um pouco melhor, tá ligado? Um pouco mais bonito também aqui, aqui é onde faz os golpes e tal Aqui é onde faz os golpes O laptop é ali, mano Mano, eu queria que desse pra usar esse computador aqui, mano esse, Ou dá pra usar, nunca nem usei esse computador ah, Beleza, mas eu acho que ali é só pra, para os golpes ali Beleza, rapaziada, vamos descer para garagem então Rapaziada, tem mais curiosidade Eu tenho as minhas garagens, rapaziada, sabe já das lives Geralmente nas lives eu, eu mostro Mas geralmente essas garagens, os carros estão a maioria de, explodindo Aqui tem um Mustang GT Uma Haku Show aqui Aqui um triciclo, um quadriciclo aqui Aqui também tem o GT para o GT, o GT é mas aqui tem o, o Jester, de Jester Aqui é a moto de trilha Aqui era pra ser minha garagem de moto né Ali é a moto de trilha também A Bate Ali meu um, Não sei como é o nome desse carro aqui na vida real Mas carro que é bem da hora também E aqui é onde eu tenho a, a minha, uma moto de Passeio Já vou pegar ela aqui pra gente ir lá no, no outro lugar já Mano, eu acho que eu tenho os é, não sei quantos, é, quantos negócios aqui no, no GTA, mas eu vou dar uma olhada aqui, ó, quantos? Um, um, dois, três, é, quatro com a garagem, cinco com a boate, seis com o andar, sete com o navio, é, oito, oito com o motocubre, nove com o negócio de muamba aqui pra vender drogas. É lavagem de dinheiro no caso E é só isso Ah, e tem mais uma casinha aqui, nove Então o vídeo vai ser separado em duas partes Eu só vou mostrar as partes do, das casas aqui E depois eu mostro o resto das, das coisas um para pra cá, vamos pra garagem aqui então Chegando lá na garagem eu volto com vocês Ô oh, rapaziada, cheguei aqui mano Eu falo garagem porque a maioria das às vezes eu uso mais a garagem, né, pra fazer, mas é o escritório, rapaziada. Porque então, o escritório é onde vocês fazem, se a gente pede carro aqui pra roubar, negócio pra pegar, é, moamba, essas paradas aí pra ter dinheiro no GTA, né. Então é o escritório aí, o Maze Bank, tem também tem o um, Maze tem um Bank, do que é o prédio mais alto do GTA, então é um pouco mais caro, já, já não tô nesse patamar não aqui tem um cara aqui o cara que ajuda ele a pedir as coisas aqui de uma cafeteria pá. mano tudo isso daqui vocês estão vendo eu já fiz vídeo aí mostrando mas não tá muito diferente porque eu não mudei nada de design aqui tem um banheiro negócio para lavar a mão pá. negócio para sentar negócio para dormir depois do trabalho cansativo tá ligado aqui o um banheiro mano tem mais um banheiro aqui para tomar banho mano não sei o que é não é aqui ó é aqui o um negócio para tomar banho para se tem uma privada aqui mano aí eu falar aí aí é demais né Beleza o negócio aqui também tem coisas aqui é a parte das bebidas parte das bebidas aí 360 grau aí mano aqui é a parada mais legal do GTA que é onde guarda o dinheiro tá ligado não é não dá para pegar o dinheiro nunca é o tanto de dinheiro que você ganhou do, do GTA então bom, enquanto você vai pegando de Moamba, eles vão dando dinheiro ali jogando dinheiro ali é o tanto que você faturou ali no GTA aqui tem um uma TV da Samsung <risos> era para ter ser uma TV da Samsung mas não é não então, negócio de arma ah, que é onde faz todos os projetos do GTA para roubar e tal ah vão cair mais ou menos aqui no no, no Monte Chile, mais ou menos aqui no bem que tal, entendeu? Aí é mais ou menos assim que funciona. Aqui é onde a galera joga o CS, Patinante. Mano, isso daqui tem muita cara de Lan House daí, cara. muito louco. e até os um negócios ali, um negócio de som. Beleza, vamos lá para garagem. É o mais importante aqui do GTA. Caraca. Vamos pra garagem, pá, apertar o botãozinho ali Vamos descer lá pra... Descer ou subir? Não, é descer Vamos descer pra garagem Bom, rapaziada, estamos aqui na garagem A maioria das pessoas já conhece a garagem Que geralmente quando eu faço live Eu mostro já logo de cara a garagem Tem uns carros aqui, mano O carro preferido fica aqui embaixo Que é o carro do Toreto, O Massacro Esse carro aqui que é rápido pra caramba Aquele carro ali E tem outro carro aqui que era pra estar O Dinkai, o Dester Fica a era pra estar aqui embaixo. Não era pra estar na outra garagem, não. Mas como eu tava perto e não queria botar o carro pra rua, botei lá na garagem. Aí vamos subir o segundo andar. Mano, bem bonita a garagem. Essa garagem custou 3 milhões, rapaziada. É, aqui tem os carros. Tudo isso eu já mostrei aqui no, no, no canal, rapaziada. Aqui, ó. É, tem esse carro blindado aqui que eu achei. Eu achei na rua. Ele é um pouco difícil de achar também os carros de rua também. É um carro de rua que eu modifiquei ele para carro de drift. Muito louco. O carro de trailer aqui, rapaziada. Esse carro também é irado. O Mustang GT, outro Mustang GT. Eu sou muito fã desse carro aqui. Aqui o Kuruma e o cartizinho aqui. E um carro de arrancadão aqui também. Que dá pra fazer drift. Agora vamos lá pra cima. Então ele tem mais carro foda, mano. Aqui tem outros carros de um carro de da NASCAR, carro da NASCAR. aqui outro carro de Arrancadão, outro carro de, de Drift um carro normal um Dodge Challenge, aqui um bugzinho mano, parecido com o meu aí da vida real aqui também um carro aleatório que eu peguei pra, é que mais eu peguei esse carro aqui só porque tem quatro portas, tá ligado? Eu não peguei por ser bonito não, a maioria dos carros aqui não tem quatro portas, tá ligado? E aqui temos uma BMW Que era pra ser uma BMW né Mas não é uma BMW Vamos um aqui no apezinho aqui, aqui do lado Pra sair da garagem, mano Eu peguei sessão privada Porque daí não... Tem risco de os caras ficarem atrapalhando Ah, e aqui tem uma boate Se eu quisesse comprar essa boate teria uma, uma boate do lado de casa Vim aqui no apartamento agora Mano, esses apartamentos ali são muito baratos Eu comprei esse apartamento pra deixar mais... Os carros... Eu comprei esse... É... Pra deixar o carro aqui do lado, tá ligado? Eu não... É, Entrando no escritório toda hora Então aqui esse apartamento já é um pouquinho mais bonito, tá ligado? Bagulho mais bonitinho Tem uma lareira, pá Aqui uma lareira Essa lareira aqui não dá, tá sem fogo não, né? Nossa, calma aí, deixa eu ver o um negócio aqui Qual curiosidade o bagulho Não dá pra ver, mano, que viagem. Beleza, aqui tem uma da mesa Não sei porque não dá pra sentar na mesa Devia dar pra sentar Aqui a TV, a sala no caso, né? É uma sala de estar pra sentar aqui, pá. Conversar com a galera. Mano, tem muita coisa no jeito. Tem muita coisa pra comprar também no jeito. É ah, isso que é foda. Aqui tem o um quarto, né? Descendo aqui tem uns quartos, pá. E o quartizinho não é tão, tão uau assim, mas é bonitinho também. O banheiro. O banheiro é maior que o outro apartamento. Essa, mas essa vista desse quarto aqui é pica demais mano. É muito louco. Olha isso. É muito louco mesmo Aí Mano, me dá da hora esse apartamento, tá ligado? Aí o closet vou mostrar o closet também Aqui Aí é da hora, né, mano tem umas botas de mulher, mas É pra personagem feminino Agora vamos pro outro Pra ver se eu vou descer lá embaixo, só pra ver uma coisa Ah, vou, vou entrar na garagem aqui Vou entrar na garagem Pra ver se tem carro Eu acho que tem carro também Mano, tem muito carro, velho Tem como você comprar muito mais carro ainda, tá ligado? Se você tiver mais garagem E mais carro Aí, ó, tem muito carro aqui também, rapaz Tem o Zentônia, aqui temos o que Aqui temos a Lamborghini Aquela Lamborghini eu achei que era pra estar tá no outro Na outra garagem, mas tudo bem Tem esse carro aqui que eu comprei, mano eu achei muito da hora esse carro também Comprei não, acho que eu peguei da, da rua esse carro Aqui temos um, um quadricigo também Que esse quadricigo dá pra empinar, isso que é massa também um carro aleatório também aqui, mano. Esse carro tem que tunar ele ainda. Não tunei ainda porque não deu. Esse carro é muito bonito também. Aqui temos o, o famoso. A famosa Hammer, né? Essa Hammer aqui, a é foto também não tá tunada, tropa. Eu posso estar fazendo dois vídeos aí, ó, pra vocês tunando esses dois carros aí. Se vocês quiserem, comenta aí. Bom, rapaziada, vamos direto pro... pra boate então. Mas a boate a rapaziada também já conhece Então a maioria das pessoas conhecem já A boate, eu vou lá pra boate, eu vou A maioria, a maioria da, das Coisas aqui eu vou estar tá cortando aqui pra um vídeo Não ficar tão longo, daí eu consigo Mostrar tudo, beleza? Bora lá, pra boate então oh, Rapaziada, chegamos aqui na boate Na verdade ali na frente, tô no meio da rua Galera, eu baixei o negócio Do som ali do, do GTA Porque a música tem, uma música tem umas músicas aqui que pode dar papel de aqui na live na live não no vídeo mas tá lotada a boate rapaziada geral na boate mano beleza vamos vir aqui <risos> destruir tudo o bom é que na tua boate você pode entrar à vontade tá ligado não paga nada mas tem umas outras boates também que dá pra tu pagar tá ligado se tu quiser entrar pra ver como é que é a boate pra ter uma noção também aqui é onde você aumenta o preço do da boate então vamos deixar sempre 15 aqui, segurança parque, beleza mano, é muito louco rapaziada essa parte do dia é mais louca aqui tem um barzinho, pá, onde eu posso pedir de graça, tá ligado aqui tem uns caras dançando, uma mulher dançando, pá aqui é o boate, eu posso estar trocando de dj a hora que eu quiser, tá ligado claro que tem dj mais, mais caro e mais barato, né então tudo tem como você mentalizar ali pra ganhar mais dinheiro tá? aqui é onde, tipo a área vip aqui, né é, ah, nessa, nessa. Aqui a área VIP. Onde você também pode pedir bebida aqui. Pera aqui, tu vai bebida e tal. Aí tu pode tomar. Área, é um camarote, né, no caso. É, como se fosse uma área VIP. E aqui, ó. e vou descer ali com o DJ ali pra vocês verem. Vou mostrar o escritório aqui primeiro. Beleza, entrando aqui. Pode ver ali que ali embaixo ali tem 70, 70 mil dólares ali pra você. Tá resgatando. Aqui é onde tem as bebidas. Mano, agora que eu percebi, velho Tem uma cama aqui, velho Nunca tinha visto essa cama Beleza Vamos para escritório aqui Ó, oh, mano, tem uma mulher Um cara dormindo Ah, desse é o... O cara que faz a... O negócio do, do, do golpe Beleza, entrando aqui Aqui é o escritório Que né, mexe nas coisas ali pra... Ou pra comprar ou pra... Pedir as coisas Aqui é a garagem Também tem garagem aqui Mano, mas eu acho que aqui não tem nenhum carro Tá ligado? Pra garagem É, não tem nenhum carro Eu não deixo meus carros aqui porque é muito longe Tá ligado? Pra poder vir até aqui, pegar os carros e é foda Aqui é outro lugar, né? É o lugar que a gente tava antes Bom, vou aumentar ali na, no DJ ali Pra vocês dar uma olhada Aí, ó, entrando aqui, mano o DJ aqui Ah, DJ né, uma mulher que tá com... tocando Muito louco rapaziada É, esqueci de mostrar pra vocês aqui o hangar mano A gente tá no hangar, mas o hangar não tem muita coisa, velho Mas é da hora também o hangar Hangar é onde pra você fazer negócio de avião, helicóptero, essas coisas, tá ligado, então Pra você guardar os aviões, né, no caso Como eu não tenho muito avião, acho que eu vou comprar um avião depois Comprar aqui ó, isso. eu tenho esse aviãozinho aqui pra o Angarapas dar onde você guarda, tipo, é mais drogas, né, nos casos. ambo -am, essas paradas. Um helicóptero ali também, só que não dá pra pegar aquele helicóptero, não. Só é pra missão. Aqui tem um escritório barra quarto, né. Escritório barra sala. Ah, não, aqui é a, é a sala. Escritório barra, barra, barra sala manda da hora, não tinha, não tinha mais lindo aqui não Beleza, aqui O escritório, barração, pá E o quarto, mano O quarto acho que é aqui do lado É aqui do lado ou Não, mas eu acho que tem um quarto, rapaziada Tem um quarto aqui Aqui, ó É, agora vai lembrar Aqui em cima Bom, o hangar não tem muito o que mostrar não, rapaziada o quartinho, pá, bem bonitinho Aqui não tem banheiro também, mano Aqui literalmente não tem banheiro Mas beleza, mas eu acho que o banheiro é separado também, eu não vou saber onde que é Beleza, rapaziada, tem um monte de escada que tá pra lá em cima, lá embaixo e tal Foi bem da hora também, o um hangar, mano Comprar mais avião, mais helicóptero ali, mas é não tem muita utilidade, tá ligado? Esses aviões como já tem um o avião, um avião no GTA mesmo, que é de graça já pra você usar Não tem muita utilidade você... Eu quero sair, mano, quero sair daqui Agora vamos lá pro outro lado da cidade, já volto com vocês Ah, mano O avião sumiu, velho Vou pegar o avião lá e já volto com vocês Pô, galera, peguei meu aviãozinho aqui, mano Do meu hangar, mano Agora vamos lá no... Mano, eu não vou mostrar o navio de novo O iate de novo Porque eu já mostrei Várias vezes não. no canal Então eu só vou mostrar de fora ali pra vocês verem Dá uma olhada Eu tô ligado que tem como fazer uma edição nele, mano Depois eu vou estar vendo quanto que é o preço E vou estar Ali embaixo, ele tá ali embaixo, rapaz Eu não vou tá mostrando, mano Porque eu já mostrei tudo que tem lá dentro, tá ligado? Várias vezes no canal Aqui na live, tá ligado? Onde eu tenho um helicóptero, pá Então eu vou direto lá pro negócio do no Moto Cubo. Pô, rapaziada, eu cheguei aqui no Moto Cubo e agora vou mostrar aqui agora pra você. Mano, eu geralmente a gente. Eu e meu amigo a gente comprou os negócios mais baratos, tá ligado? Que o negócio do GTA é você comprar um negócio barato que dê dinheiro. Tá? comprar um bagulho que dá. Ah, mano, aqui tem duas motos também. Tem uma moto, tem a, a, a, a Kuma aqui e uma moto de trilha aqui. Mais uma moto de trilha. Muito louca também. Mas calma, rapaziada, que não tem só isso, mano. Aqui tem um negócio aqui, mano Vocês perceberam que é onde tem aonde tá o GTA tem um bar, tá ligado? Qualquer lugar do GTA tem um bar Tem um negócio de vinil aqui, mano Será que dá pra trocar uma música aqui? Caramba, velho, dá pra trocar de música Não, aqui é pra sair, mano Aqui é o escritório, né, rapaziada? Onde você faz as missões, mano Aqui eu tenho um comando aqui do Padão Pira Muito louco, mano Que é meu comando lá do PS3, tá ligado? E aqui eu acho que é o escritório Não Pô, agora eu tô confuso Onde que é o escritório, tropa? mãe aí Aqui é o escritório e tem também, acho que tem uma cama Ah, tem uma cama aqui Aqui é onde você é, pega os negócios aqui Pra pegar dinheiro ah buscar moambas parada Essas paradas aí, tá ligado? Motocubra é só um disfarce aí, mano E é isso aí, rapaziada Que tem moto um motocubra aqui, mano Não tem muita coisa não, mano mas do mesmo jeito é da hora Clube maior E dá pra você colocar mais moto Mas como é não a utilidade da minha Da minha opção aqui então não vale a pena Mano peguei esse, esse avião velho ali lá do andar, mano Mas esse aqui é cai o bagulho mano O bagulho é sinistro Mas beleza agora vamos pro último antifício Negócio aqui que eu tenho no GTA É do outro lado do mapa Mas beleza nós tá ali avião mesmo Já volto com vocês aí tropa. Bom, oh, rapaziada, já cheguei aqui, mano. A casa não é muito alta assim, mas. É como se fosse uma casa de praia. né ali na frente dela, de mano. Eu tava fugindo da polícia, por isso que eu tava ali. Como eu teu B, o avião acabou explodindo e acabou chamando a atenção na polícia. Bom, rapaziada, eu vou começar por, pela garagem aqui, mano. É a casa bem pequenininha, rapaziada. É como se fosse uma casa de praia, tá ligado? Então, achei que nem tem carro. Ah, não, tem dois carros aqui, velho. Que loucura, mano. Onde eu vou tem carro, mano. Mas essa, essa, essa, essa Kombi aqui é, mano. Essa van aqui é da hora, rapaziada. Vou entrar aqui pra vocês verem. Não, não, não. Mano, é muito louco essa van, velho. Vou abrir ela de fora pra vocês verem. Mano, nem sabia que tinha dois carros aqui, não, velho. Que loucura, rapaz Olha aqui, mano. Olha que da hora. Dá pra ver aqui pra trás? Ah, não dá pra ver aqui atrás, não, mano. Calma aí. Olha que bonitinha velho, olha que da hora mano, tem até um negocinho, uma TVzinha ali pra, pra galera ficar sentada, tá ligado, muito louco. Beleza, vamos aqui pra casa de praia aqui, vamos entrar aqui. Rapaziada, tem um quarto, tem uma sala e, e, e uma cozinha, só isso, tá ligado. Eu gostei dessa casa porque ela tem um bandeira dos Estados Unidos, achei bonita também, porque é um pouquinho mais da hora também, um pouquinho maior também. Vizinho aqui uma sala aqui acho que aqui é o banheiro não aqui é o quarto mano vai ter o quarto é da hora para tem um contou de peça três ali mano da hora mano. mano eu nunca mais tinha visto ainda aqui mano aqui eu aqui também é um banheiro é um banheiro beleza da hora também mano vai ter que eu não vim aqui em tropa ele tá mofado o bagulho tá cheio de mofo uma mesa, pá mano, é só isso, tá ligado? Vamos ver o que, que tem aqui no quarto que do caso namorado aqui. Um quarto é bonitinho, mano. Caramba, mano, tem até um Xbox ali, mano. Um Xbox One. Beleza, tem um microondas. bela, mano, nunca deixou O que é isso aqui? Ah, a rádio. Não, não quero ligar a rádio Da hora, mano. Então tem um vinho ali, mano. E mais de 30 anos. Não, uma cerveja. Tá de boa. Beleza, rapaziada. Vamos. Bom, rapaziada, a maioria das outras coisas eu já mostrei no live, então tem que dar uma olhada aí nas live aí, dar uma olhada aí. Eu não vou estar mostrando muita, totalmente as coisas, porque como o mapa é muito grande, eles tem que ficar indo e voltando, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do coisa aí, mano. Tem várias outras coisas aí. Tem também. Ó, se vocês quiserem aí, vocês não, não gostarem muito do que eu, eu mostrei na live. Pagar aí de. O negócio de vender carro lá Eu já mostrei várias vezes A única coisa, coisa que eu não vou mostrar É o é um negócio de lavar de dinheiro lá Que é um pouco pesado, tá ligado? Então eu não vou estar mostrando isso aí agora Mas é isso aí rapaziada Se você gostou deixa o like aí Se inscreve no canal Fui